Galera, no vídeo passado a gente falou do, das duas partes da câmera, beleza? Você já sabe que isso aqui é uma objetiva, não é lente, embora todo mundo chama de lente, né? Agora vamos entender o seguinte, como é que eu encaixo o objetivo aqui na câmera? Vocês vão ver na internet algumas pessoas falando, ah, bota a câmera para baixo por causa da poeira e vai tentar botar aqui, vai achar a posição. Vocês estão vendo que eu não tô conseguindo. Eu, tô, eu já consegui até porque eu, eu sei certinho onde que bota, né? Ó... Tá, mas não é isso, galera. Não é, não, não, pelo amor de Deus, faça isso não. Um bando de japonês lá na Canon, na Nikon, né, na, na Sony, criaram um pontinho no caso da Canon, nessa câmera aqui, um pontinho branco, um pontinho vermelho e botaram o mesmo pontinho na lente, galera. Para quê? Pra você olhar pontinho com pontinho, pontinho branco com pontinho branco. Ó, encaixou rapidinho. Ah, mas e a poeira, tal. Gente, a mesma poeira que desce, ela sobe. Então não faz a menor diferença você virar isso aqui para baixo, porque você não está vendo. Tá? Então você olha, pontinho, pontinho, e rapidamente você coloca. Tá? No caso dessa câmera Canon, isso aqui é uma 80D, eu tenho uma outra lentezinha aqui, ó, com pontinho vermelho, que ela não vai encaixar no pontinho branco. Vai ser vermelho, com vermelho, e encaixou também. Tá? Que é o tipo de lente... Para câmera full frame, para sensor full frame. E esse outro tipo de lente que estava aqui antes, que é o pontinho branco, que a gente chama de lente para sensor cropado. Depois vocês vão ficar sabendo o que é isso. Tá, ó. É bem mais rápido e bem mais inteligente. Então, se 200 japoneses pensaram para botar esses dois pontinhos aqui, não é para olhar para botar isso aqui para baixo e ficar tentando encaixar aqui, tá? Me desculpem os profissionais que acham que é isso que tá muito errado. Outra coisa. Ah, mas se eu estou no lugar empoeirado. Não troca nem de lugar empoeirado. Sai do lugar empoeirado, vai para um outro lugar mais limpo. Bota dentro de uma bolsa e troca dentro da bolsa, tá? Dicasinha do Pachá. Valeu, galera. Obrigado.